Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE, yeah! essa edição é especial porque o episódio de Attack on Titan foi incrivelmente bom. A gente não tá tão feliz porque o final de semana não foi dos melhores, mas já que você tá aí nos assistindo, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. E sem mais delongas, vamos já para a primeira pergunta porque esse PEN RESPONDE tem farpas, tem polêmicas, tem outras coisas. Música Tivemos um participante cigarra inesperado na gravação, pedimos desculpas pelo tagarela. Primeira pergunta do Anubis A259. Ah, antes de começar a pergunta, deixa eu só falar que vocês reclamaram que o luz estava meio perdido e tudo mais, a gente colocou um teleprompter agora para ele saber o que está sendo perguntado e está traduzido para ele já, essa semana não vai funcionar porque ele os óculos. Existe um método em treino para melhorar a tomada de decisões e a coordenação da equipe e cada decisão tomada? Se sim! Como isso funciona? Tem muita gente procurando jogadores para culpar, mas o Anubis pensa que o real motivo para performance inconsistente são as nossas tomadas de decisões. O que, que vocês acham sobre isso? Concordo. Mas Concordo com é é o Anubis Concordo com o Anubis também. O cara é bom. Qual que é o método? Vai, assim? fala. De... Tá... Não quero falar com bandeirantes. Mano, o método para melhorar a tomada de decisão é... Jogando, mano. E, tipo, não posso falar, cara. É comunicando, velho. Não tem muito, tipo, uhum. um método assim. É treinando, comunicando, melhorando a comunicação cada vez mais e todo mundo ficando na mesma página, cara. Mas vocês cê, têm algum plano do tipo, começar um treino hoje específico pra treinar tower dive, por exemplo, ou algo assim? Sim, a gente, treino. Ultimamente a gente tá treinando bastante comunicação de é, soup, então uhum. a gente levava muito em conta o que o Luiz tava falando, se a gente tava jogando junto, a gente tava bem focado em melhorar isso. Sim. Pergunta dos Desbrisbenas, que é um nick muito difícil. desbrisbenas tá preocupado porque a gente não tá conseguindo se conectar dentro de jogo e tá perguntando como é que vocês se sentem com relação às críticas que os torcedores estão fazendo. A gente sabe que um final de semana 0-2 é chato pra caramba, o campeonato é muito longo ainda, então não é o fim do mundo, mas a torcida gosta de resultado imediato, então eles estão um pouco críticos. <risos> o que vocês acham disso? Cara, eu acho que a torcida tá certa em se impor e criticar e... O que eles querem ver a gente vencendo é o que a gente mais quer também. Quem mais se critica, quem mais tá na pegada de evoluir, de melhorar é a gente. A gente sabe que a gente não tá jogando bem, a gente sabe os nossos erros. Causa uma frustração enorme na gente, porque a maioria do pessoal que tá bastante tempo no cenário. Esses momentos são difíceis, mas... Os momentos que a gente tem que ter mais força pra, pra poder evoluir e seguir em frente. E ele mesmo fala na pergunta que sabe que é difícil, mas sabe que a gente pode fazer um ótimo jogo. Isso que o Tim falou é muito importante mesmo, porque no final das contas, quem se cobra muito também é o jogador. Claro, a torcida cobra, mas tenho certeza que é muito melhor dormir na segunda-feira com 2-0 no final de semana, né? Carioca, primeira pergunta específica vai pra você, do João Dolim. Diante do meta atual, seria impossível... É difícil essa pergunta. Seria impossível trazer um Ramos? Ou é possível ser usado por algum time que decida meter o louco? Mano, acho muito difícil você trazer o Ramos, só se for numa situação que os caras têm uma composição toda, me, totalmente focada em dano físico, então talvez você consiga pegar ele, mas tipo, só se for o last pick e, e ele joga muito mal contra os jungles do meta atual, então acho muito difícil aparecer. Eu não, eu não tô acompanhando muito draft específico, mas o jungle tá sendo picado cedo normalmente. Sim, né? tá sendo picado cedo, normalmente são coisas que. São jungles que são autossuficientes, que conseguem jogar contra qualquer coisa, eles falam muito bem e não é o caso do ramo. Isso acontece porque os times, às vezes, são punidos por mostrarem coisas que não deveriam tão cedo no draft, então o jungler costuma ser uma resposta Mas mais segura. que um aí do robô, eu acho, jungle... <risos> Pergunta pra todos do Kinda Sorrowful. O que vocês acham que tá faltando pra encaixar o time e voltar a ser aquele que tava presente em final de CBLOL? É difícil dizer uma coisa só, né? Mas vamos lá. Em uma palavra, o que, que falta? Sinergia. É, eu acho que sinergia também. Acho que a gente tá pensando diferente como jogar o jogo e isso dificulta bastante. Lucy, what do you think our team needs, like, one or two words to win? Sinergia. <risos> oh, Robô, a primeira pergunta, a segunda pergunta específica vai pra você, do Washington. Como você se sente em uma line contra o Renekton? E qual top você gosta de jogar contra ele? E se você também se sente à vontade jogando de Renekton? Cara, me sinto à vontade, começar pelo, pelo final da resposta. Me sinto à vontade de Renekton, acho que na pen a gente tá 5x1 com o Renekton. Eu perdi nesse split, inclusive, com ele. E jogar contra ele é um campeão que ele é difícil jogar contra, porque ele é muito forte na, na lane phase em si. Ele não usa mana, ele tem muito sustain, então ele nunca precisa dar recall, basicamente. O spike do level 6 dele é uma coisa que não faz sentido nenhum pra nenhum tipo do jogo. Ele é muito, muito forte no level 6, então... Sempre é difícil jogar contra, mas dá pra jogar com tanques, dá pra jogar com alguns carries range, dá pra jogar com alguns milis, mas em geral o Renekton é um pick muito sólido e não tem alguma coisa que ferre muito ele, por isso que ele é tão picado competitivamente. É mais chato o Renekton tá ali ou Renekton Elise? Renekton Elise, mano. Pergunta pro time do Pain Stats. Se vocês pudessem escolher as habilidades de algum campeão pra ter na vida real, qual eu escolheria e por quê? Pode ser... Qual campeão? Habilidades do campeão? Um kit? Eu, ah, eu acho que Shen, porque daí eu poderia teleportar pra onde eu quisesse, mano. Mas só onde mas tivesse alguém, né? É, é, é mas daí eu falo que ia ir é pro Japão. Uh, aí, eu justi... uh, tem... O kit do Theft, então. O uh, do é legal. Mas o range <risos> é meio limitado agora, né? Vai daqui prosasco. Luci, se você have one champion's skill set in real life, o que seria? Obrigado. Eu acho que o Olaf. Fala isso, cara. Eu acho que o Olaf é o último. people Por certo, não crash. Cara, não pensei em nenhum, velho. Tava pensando em algum que dá dinheiro aí. Mas se eu me dá dinheiro, o TF, é, é passivo. Eu o assim. em é. do pai, só que se eu falar aí do pai que quer pegar meu mal, porque tem que matar alguém pra pegar dinheiro. Então.. É, é, eu então vou... deixa o pai. <risos> TF, vai é passivo, dá dinheiro. Passei, do TF, passei do TF. PRDT, pergunta do Cucutix. O que você tem a dizer sobre esse primeiro turno e quais são suas previsões pro próximos? E vai daí boa sorte no campeonato. Não tá nada bom, né? Como vocês podem estar. Tá... Tá vendo. Tenho certeza que a gente tá trabalhando muito pra melhorar, tá treinando muito. É, eu acho que ninguém mais do que a gente quer é essa melhora. Acho que a galera tem que ter um pouquinho mais de paciência. É claro que vocês têm que criticar, tem que cobrar. Ainda tem muito campeonato ainda e se tudo der certo aí, os próximos turnos vão ser, bom ser melhores. Muito bom. Pergunta do Pedro Berini para todos. Na visão dos jogadores, qual o impacto psicológico que esses Hates e críticas, uh, eles, se eles têm algum impacto? E se vocês ficam muito abalados ou já lidam tranquilamente com essa situação É uma coisa... É, é triste né, ler os comentários, mas Tem gente que se afeta mais, tem gente que se afeta menos Pra vocês, é um problema? Pra mim, não. No começo, tipo... No começo que eu entrei no cenário, assim Eu ligava mais pra, pra crítica, tipo... Eu perdi um pouco de tempo lendo essas coisas E eu vi que é, são coisas que, tipo, não vão me ajudar em nada Porque não é como se eu não estivesse me cobrando já Buscando por um resultado melhor Eu evito ler certos tipos de coisas, porque eu sei que não vai agregar em nada. Enquanto a torcida cobrar, eu acho, tipo, certo, porque a gente tá jogando mal. E é uma cobrança que eu já faço pra mim mesmo, então pra mim não muda muita coisa. é Muitas vezes uma coisa que acontece quando o time está numa má fase é que a maioria das críticas e comentários são mais maldosas do que realmente esperando uma... uma evolução imediata, e geralmente o jogador tem a comissão técnica, todo mundo sabe os problemas que estão acontecendo e estão trabalhando pra resolver isso, como o Carioca falou, ninguém mais do que o próprio time quer melhorar pra não estar tá nessa situação de ter que ler as críticas maldosas, não as construtivas. Pergunta pro Robô. Robô, hoje você tem três perguntas, essa é a segunda. Do KDOBR. No jogo contra o Flamengo, não era melhor você ter jogado de Malphite ao invés de NAR? Já que um tanque bom contra o Renekton na lane pode ajudar o time apertando R. Ah, cada hora eu tô jogadinho, né? Eles tinham uma composição aqui de Malphite, bem mal. Eles tinham uma composição que era ruim contra Malphite, só que na hora ali, a gente julgou que seria melhor o NAR e foi isso, basicamente. Pergunta do ou Padoro. O Ornn é um champion muito forte, com muito sustain. <risos> Por que ele não aparece muito no competitivo, ainda mais com esses buffs que ele dá nos míticos e a passiva de ganhar 10% a mais de armor e MR? Roubou quatro perguntas pra você hoje. Bom, o Ornn é um champion tipo que tem a lane phase não muito forte, principalmente contra esses campeões aí, que vocês gostam tanto tipo, Renekto assim. não é das coisas mais fáceis pra ele jogar contra, porque ele é um, um ouro pro ambulante não, pro Renekton. A galera, principalmente aqui no Brasil, já não blinda muito top laners, eles normalmente Acho que ninguém joga de tanque aqui e aí ninguém <risos> joga de Orne, basicamente. Mas na China sim aparece algumas vezes o Orne, porque ele é um campeão que tem uma iniciação muito forte, principalmente e é o ponto mais forte dele. Pergunta do Thiago Kiss. Essa pergunta é, é complicada, que não dá pra ser 100% honesto nesse tipo de pergunta, porque pode entregar campeão. Mas qual é o campeão preferido de cada um do time pra jogar no CBLOL? O pique mais confortável, mais divertido, que se sente mais à vontade, que gosta, que é uma diversão pra toda a família. <risos> Lucy, what's your favorite champion to play in C I want to play Set. Você realmente like gosta de punch? <risos> o meu é o Dia. O, o meu é aqui. o Dia. De... Pode ir. Acho que eu dou aí. Mano, o meu ferrou, não sei, cara. Assim, o campeão que eu mais gosto hoje em dia é Tristana, mas Tristana top no Civiló é. Bagulho doido. Sei lá, Renekton. Mas, Carioca, é o Deer de Letalidade ou o Dita? Mano, eu, eu gosto de o D de Letalidade, mas meu time é... Não começa, não. Tim, pergunta do Skrula. Pergunta para o Tim ou para o coach, mas não tem coach aqui, então vai para o Tim. Por que não colocam o Tim com campeões mais carregadores no mid? Muitos dos jogos que ganhávamos ou pegavam, pegávamos vantagem split passado eram graças às boas atuações dele. Não tem mais espaço no meta para esse tipo de campeão? Cara, eu meio que discordo do que ele falou, porque split passado eu tive muito destaque com campeões mais superiores portos assim, como Galho, TF, mas como tá um, a gente tá se adaptando ainda nesse, nesse novo time, vai abrir espaço mais pra frente pra eu pegar outros campeões e tudo mais, mas eu acho que isso não tem nada a ver com a gente ganhar ou perder ou não, depende mais do nosso time inteiro em si, como a gente tá jogando, que o champion. É porque é muito, mas é muito raro um time tá perdendo ou ganhando por causa de um jogador, um pique ou alguma coisa assim. É o... 500 fatores diferentes que fazem um time ganhar ou perder. É, e o pick tem muito mais... Mais por volta dele, não é só o pick da lane em si. Tem hum. sinergia com o jungle, tem que ver faz. tem que ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa aos 20 minutos de jogo. Pergunta pra todos, é uma pergunta profunda, é uma pergunta de de pensar. Do Gerald, em que momento vocês perceberam que era isso que vocês queriam pro futuro? Foi por, pauta de, foi por falta de oportunidade ou só perceberam que aquilo era que vocês eram muito bons nisso? Ou foi por oportunidade que apareceu? O que que rolou? Você já respondeu essa pergunta 573 vezes. Por incrível que pareça, logo quando eu fazia tava na escola ali, fazia ETEC também, os professores perguntavam pra todo mundo o que vocês queriam fazer, eu falava ah, que era ser jogador profissional. E naquela época nem meio que existia isso no, no Brasil. Era algo muito incomum. Surgiu uma oportunidade logo dois anos depois. Então eu a oportunidade pelas forças e fui que fui. No meu caso foi, foi bem por acaso, porque eu jogava bastante LOL, mas eu não conhecia o cenário competitivo nem sabia que dava pra ganhar dinheiro assim. Eu e uns amigos montamos um time pra jogar o, um campeonato que era, era o Qualify do Tier 3 e esse campeonato ele dava vaga no, no Circuito Desafiante. E acabou que a gente tava ganhando times e, e a gente viu que dava pra, pra continuar. Daí a gente arrumou um coach, começou a treinar. Aí ficou um pouquinho mais sério até que eu entrei no circuito e virei profissional. Então esse foi o PEN RESPONDE! Ah. Muito obrigado a você que assistiu até o final, não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal, a gente se vê na próxima semana!